o que que você deve pedir o que que você deve indicar né, que tipo de instrução você deve dar para esses depoimentos tá começando por vídeo eu sugiro vocês trabalharem uma pegada através do zoom tá então você vai marcar uma videochamada no zoom você pode convidar ali entre 10 a 15 minutos tá às vezes até meia hora mas